E aí, amigos do Rio Mafra Mix, uma boa tarde para todos vocês. Tenho a honra de receber aqui no Dois Deus de Prosa, esse programa em parceria com a Rede de Postos M7. A gente veio tomar um café e veio bater um papo também. Hoje eu trago aqui o meu amigo Emerson Massa, prefeito municipal de Mafra. Dois anos, mas, de gestão aí. Qual é que foi essa, essa avaliação? Pegando aqui, de uma retrospectiva de janeiro para cá. Olá, Douglas, olá. Ouvintes da Rio Mafra Mix, para a gente uma grande alegria estar novamente participando aqui no programa de Prosa né, da Rio Mafra Mix, uma emissora que está de parabéns pelo trabalho que vem aprendendo não somente em Mafra, Mafra, Negro e toda a região, né? Então parabéns ou mais uma vez pelo Obrigado. trabalho que veio, você e toda a equipe. Né. Trazendo uma, uma retrospectiva do que aconteceu, estamos fechando o segundo ano de mandato, né? Eu sempre comento que o primeiro ano foi o mais, o mais complicado, né, o primeiro ano foi a gente entrou no meio de uma pandemia, né? já ali em março, já no início, já se começou a ter aquele o pior período da pandemia, onde tivemos uma situação bastante crítica, mas mesmo assim eu vejo que Mafra, é, em termos de, de porte de cidade acima de 50 mil, foi a, a cidade que teve o um menor índice de mortalidade, o um melhor resultado do trabalho apresentado. Claro que a gente falar em perdas, né? nunca, nunca é gratificante, né? mas eu vejo que a gente conseguiu ter uma boa gestão sobre a pandemia e basicamente o nosso ano de trabalho começou agora, né, 2022. É, entramos aí em todo vapor, né. É, foi um ano de muita coisa, de muito resultado, de muito trabalho, né. É, eu sempre comparo, Douglas, assim, nós assumimos a gestão, é, eu sempre comparo que é um grande navio, né? É um grande navio, um grande navio. Você não consegue mudar de bruscamente, né? Só que quando a gente assumiu esse grande navio, entramos com a equipe e com uma tripulação de 56 mil habitantes, né? Tinha muitos buracos nesse navio, é, manutenção para ser feita no motor do navio, é, suprimentos para ajustar, muita coisa para ser acertada nesse navio. Só que o navio não pode parar. O navio tem que continuar. Não posso fechar as escolas, fechar os postos de saúde para ajeitar para depois abrir novamente, né? A coisa tem que continuar, né? Então a gente acaba tendo essa dificuldade de arrumar a casa com esse navio em andamento. Que é a mesma situação que a gente passa, por exemplo, quando vai fazer uma pavimentação, né? Você vai fazer uma pavimentação e você está mexendo naquela rua, fazendo buraco, né? Aí vem a chuva no meio do carro do barro e tudo, mas as pessoas continuam em casa, né? Então a gente tem uma dificuldade dessa, dessa gestão que você tem é você arrumar o navio com ele em andamento. Essa é a comparação que eu sempre faço, né? E a gente fazendo um panorama geral, eu vejo que esse foi um ano de muito resultado, muita coisa boa aconteceu. Tivemos grandes parcerias, governo federal, governo de estado, muitas emendas. É, a nossa equipe interna, porque a população ela só percebe os resultados finalísticos, né? Que é a obra, né? que é a saúde, que é a educação, que é o esporte, que é o turismo. Só que por trás disso tudo tem toda uma equipe administrativa, que é a equipe... Finanças de contabilidade, que é a equipe da administração, é a equipe do controle interno, né? É toda a equipe que é, faz a coisa acontecer internamente para que a gente consiga entregar esses resultados na, nos trabalhos finalísticos, né? E a nossa equipe de licitações, acho que ela nunca trabalhou tanto, inclusive, não conseguimos fechar todas as licitações. Porque quando você abre um processo licitatório hoje, ele tem todo um prazo, tem um, um, um cronograma a ser seguido, né? Então foi feito muita muitas licitações, muitas compras, né? É, muita coisa foi entregue e ainda temos muito a fazer, né? É, o nosso orçamento estava previsto para em torno de 220 milhões. Estamos fechando o ano com uma arrecadação de mais de 250 milhões, né? então uma arrecadação boa. A gente conseguiu superar as expectativas, né? E estamos seguindo, né? Muita coisa para acertar ainda principalmente relacionado com algumas pendências anteriores, de muitos anos que ficaram, como é o exemplo do nosso Instituto de Previdência. Esse ano tivemos que, infelizmente, realizar a reforma da Previdência, mas não tinham o que fazer. Né? Muitas contas, muitas dívidas, o Instituto estava realmente quebrado e agora estamos começando a ajustar esse Instituto também. Se né? tiver uma noção, Douglas, hoje o nosso Instituto de Previdência ele é arrecada em torno de um milhão e meio. Né? E o custo da folha de pagamento é de 2 milhões, então já falta 500 mil por mês para a folha de pagamento do Instituto Previdência. Né? Então veja a dificuldade que a gente tem que estar tá gerenciando isso aí. Né? Inclusive, até tendo em vista isso, a gente teve descendo uma questão até sobre novo piso né, do, do dos professores, que até gerou uma certa repercussão aí, os professores queriam, queriam aquele piso, e a gente foi avaliar o que que acontecia. Se a gente fosse fornecer aquele piso, o problema nem era o pessoal da ativa. né? Mas todos os professores que se aposentam, se aposentam com pariedade. Né? Pariedade, o que, que é? é? Se aumentar o salário de quem está nativo, aumenta quem está também aposentado. Né? E essa falha que nós temos de 500 mil ia passar de um milhão. Né? Então o Instituto já quebrado ia quebrar de vez. Né? E, então a gente teve que tirar o pé nessa questão, né? até o próprio sindicato, começou com um processo judicial... Aí depois saiu o resultado do processo judicial favorável à prefeitura, né, dizendo que a prefeitura não é obrigada a fornecer aquele piso, porque o piso ele foi fornecido pelo ministério através de uma portaria, não através de uma lei. Né? Então essa portaria ela não tem a força de obrigação dos municípios. Até então porque é, a União ela falou, tipo, paga o piso, mas não, não deu dinheiro. Né? Te vira, Isso é problema teu. E nós já temos a, o cobertor pequeno, né? E é onu, onde? Né? Então ficou bem complicado Claro que nós sabemos o mérito que tem os nossos professores Nós estamos agora também pra, já fazendo uma reavaliação Do plano de carreira dos professores É que uma outra questão que se tem nesse plano de carreira que é, é previsto somente até a letra P Então depois que você atingiu a letra P Você não tem mais como progredir né? que A gente está alterando para prosseguir até a letra Z né? Dessa forma os professores terem né? uma, uma, uma possibilidade de crescimento né? De seu... E seu salário dentro da carreira, né? então são desafios que a gente teve esse ano, né? que estamos trabalhando para contornar. Eu falo assim, esse navio ele é muito grande, ele é muito pesado, qualquer movimento dele, é, ele tem que ser muito leve, se ele for brusco, ele, ele quebra. Ele quebra. Ele quebra. Um, uma outra comparação, uma simples comparação, de é, teve agora até a alteração do, do auxílio alimentação dos servidores da Câmara de Vereadores. Né? A Câmara de Vereadores mudou o auxílio de alimentação para mil reais para cada servidor, certo? Mas a Câmara de Vereadores tem uns 10 servidores. são então, 10 mil é. reais. Por reais é. A Prefeitura Municipal, hoje, a gente fornece um auxílio de alimentação de 400 reais para cada servidor. Só que eu tenho 1.500 servidores. Se fosse colocar para mil, mil, né? Vezes 1.500, quanto é que é? Um milhão e meio por mês. A folha de pagamento hoje custa em torno de 6 milhões. Faz é 20% da folha Da onde que a gente vai tirar esse recurso né? Então o cobertor é curto né? Então a gente tem que ir ajustando, acertando Mas por outro lado né, Nós tínhamos as letras de progressão Dos nossos servidores que estão atrasados Desde 2006, como colocado em dia né? Subimos uma dívida que tinha do IPMM De 18 milhões Foi pago também Estamos pagando, foi parcelado né? O ano passado tinha um aporte financeiro De 5 milhões para o Instituto de Previdência Pagamos no dia de hoje, hoje, na parte mãe ainda eu assinei o pagamento de mais 5 milhões de aporte financeiro com o IPMM. Então, tudo com o intuito de a gente ajustar, a casa. ajustar a casa, né? No centro de serviço, também, muita coisa foi feita para ajustar essa casa, né? Tínhamos a situação até, a gente fez algumas divulgações de uma máquina de asfalto que estava lá como sucata, né? Recuperamos essa máquina, até hoje eu estava trabalhando lá no... Na rua Ramiro Hut, lá no quilômetro 9, frente ao Gilmino Lima. estamos fazendo um recap lá também, né, é, colocamos para rodar, as máquinas que estavam paradas, colocamos para funcionar, né, então, bastante coisa sendo recuperada, ajustada também, equipamentos novos foram comprados, como conseguimos uma, uma carregadeira PC, conseguimos dois rolo compactadores, né, duas retas cavadeiras, uma está para chegar agora também, né, então, bastante coisa acontecendo. A pedreira, né? A pedreira estava tava interditada por questões ambientais. Conseguimos é, acertar essas questões, fazer um ajuste de conduta com a justiça e com o com, com, com IMA, né? Reativamos a pedreira, está fornecendo pedra. Conseguimos volta, voltar com o um programa porteiro dentro dos nossos agricultores, através da liberação da pedreira, né? Então, bastante coisa acontecendo, ajustes que eram necessários, mas também além desses ajustes de arrumar o que, essa casa, né? também muita coisa nova acontecendo, né? Então, coloco para você o um exemplo na educação, né? A educação hoje, compramos o sistema de apostila, que é o mesmo sistema do Colégio de Maristas de Curitiba. Né? Então, fornecido gratuito hoje para toda a rede municipal de ensino. Não é mais para o SEMA. Não, o, Agora, SEMA, é, o SEMA, a própria APP, né, continua com, continua com positivo. o Positivo. É, foi de e aí toda dele. a outra rede, todas as demais escolas Isso, isso é pelo sistema SIM, que é o mesmo sistema do Colégio dos Maristas, né? Então, beija flor Mário Guelder, né, todas as escolas de interior, São Sebastião, Vicaldo Saltinho, Saltinho do Canaverto, todos utilizam esse meu sistema de apostila, né? Escola Agrícola também, né? E a escola agrícola, além de ter essa apostila no período é, normal de ensino, no contraturno, que eles têm a parte de técnicas agrícolas, tem um livro específico agrícola, né? E as nossas escolas de interior, como é o caso de Vecal, São Sebastião e, e o Saltinho do Canivete, essas duas escolas também receberam esse material, né? Que são regiões agrícolas, também do material para o contraturno na área agrícola também, né? É, compramos uniforme agora novamente, esse ano temos novidades, é... Com a, com a parte de compras de mochilas, né, então as mochilas estão sendo adquiridas também para nossas crianças, tênis, né, para os pequenininhos, toquinha, luva, meia, tudo que é necessário, né, também toda a parte de material, Douglas, toda a parte de material, tudo será fornecido pelo município, né, então pegar hoje uma família que tem três filhos, né, chega início do ano, vai gastar em torno de R$ 1.500, R$ reais para aquela judiada compra do material escolar, né. Os pais que têm hoje alunos na rede municipal de ensino de máfora não terão esse custo, né? é tudo, tudo, tudo, borracha, lápis de cor, massa de modelar, né? É tudo que for necessário, mochila, tudo, tudo, tudo eles vão receber, né? Então, vão receber de forma gratuita aí pelo município, além das apostilas, né? Os livros é, que são fornecidos também, né? Estamos também passando por reforma nas escolas, praticamente todas as escolas recebendo reformas, né? Compra de novos parquinhos que a gente já comprou e colocou também na maior parte das escolas. Para as creches, agora compramos todos é, os brinquedos novos que vão chegar início do ano também. Né? Cuidamos muito com a questão da merenda, né? com a merenda, para que a merenda seja. Lembra o nosso tempo que era o chá com bolacha? Eu falei para mim mesmo: assim, ó, eu não vou aceitar chá com bolacha enquanto eu for prefeito. Né? É. Que... Então vai ser comida e comida com sustância, então, senão você vai hoje na escola, você chega na hora do almoço, fala, vou, por isso que eu não venho a gordinha aí, né? <risos> o dono tá indo junto, né? <risos> tá indo junto, tá indo junto. <risos> é. Então chega lá, tem um arroz, tem um macarrão, tem um feijão, tem uma lentilha, uma carne, uma salada, e eu sempre cobro também que tem que ter uma fruta. Né? Uma fruta. E os pequeninhos também, então todos antes de ir para casa recebem refeição novamente, então todos vão de barriguinha cheia. É né? que eu vejo assim, tem muita criança que tem hoje dificuldade e a gente precisa assim é, é, dar condições para que as nossas crianças consigam estudar. Porque eu sempre falo que elas são o futuro de elas são os futuros líderes da nossa cidade e a gente tem que realmente investir neles. Daqui a pouco, Douglas, nós vamos estar lá com nossos... 70, 80 anos, precisando do hospital, precisando do posto de saúde. E eles estarão em nossos lugares, né? estarão na imprensa, né? estarão é, como médico, como enfermeiro, como prefeito, como vereadores. A gente precisa deles, né? Então a gente precisa realmente investir neles porque nós vamos precisar deles. Com certeza. Né? Prefeito, você respondeu uma pergunta que eu gente fazia da educação. Deixa eu te perguntar em respeito de uma promessa de campanha. Eu lembro que quando você lançou a, a, a candidatura, lembro que a gente conversou, inclusive, no Mix? Uma das promessas seria um trabalho muito forte de compliance, de combate à corrupção. Como que você tem lidado com isso aqui em Má? Bom, isso aí desde o início da gestão, é, eu, eu coloquei é, um servidor, em princípio da minha confiança, como meu auditor interno, né? inclusive hoje se conhece muito bem, o Joacir que está ocupando esse cargo, né? Primeiramente era o Plínio, o Plínio assumiu a secretaria, e fica full time, o tempo todo, verificando contratos, controles, auditando os fiscais de contrato, né? fazendo todo esse monitoramento. Como falei para você no início, a gente pegou um navio com vários problemas a serem ajustados e esses modelos foram se ajustando. Né? Inclusive, nessa segunda-feira, né, eu ministrei um treinamento específico para boa parte ali dos servidores que vão fazer parte de um chamado comitê de compliance. Né? É, inclusive representando o plasma Representando do o IPMM E da própria Câmara de Vereadores Estiveram presente. Né? Então a gente está capacitando e preparando Para a partir de agora Nós vamos começar a fazer um trabalho mais técnico né? Então essa equipe Está é, sendo preparada Para ir em cada processo Dentro do processo de confecção do edital, o processo de compras, o processo de recebimento o processo de execução de uma obra é todo tipo de processo que gera qualquer tipo de incerteza, incerteza e a gente vai fazer uma gestão de riscos uma técnica específica uma planilha, agora a gente vai identificar esses riscos riscos o que? riscos de uma vantagem devida de qualquer tipo de vantagem que pode ser levado. por exemplo, ah, eu estou no cemitério sou gestor de cemitério e posso vender um terreno aqui por baixo dos panos, como aconteceu em situações que a gente teve que agir diretamente. Existe risco? Existe o risco. Então vamos tomar as ações para que esse risco não se torne realidade. Existe o risco de um servidor receber algum tipo de vantagem é para é, não computar lá um, um, um tipo de produto que está com a qualidade inferior. Existe o risco? Existe o risco. Vamos gerenciar esse risco. né? Então a gente vai montar uma estrutura e com base nessa gestão de risco, criar procedimentos, criar controles, criar rotinas para evitar a ocorrência de qualquer tipo de vantagem devida. Né? Então, já estamos em processo, já temos esse comitê formalizado, inclusive através de lei, né? e estamos agora prosseguindo com essa atividade. Uma outra ação também de combate à corrupção, estamos criando já a partir do início do ano, já vamos estar enviando para a Câmara de Vereadores a criação de uma secretaria específica de compliance e controle. Né? É uma secretaria que vai, formar, vai, vai funcionar como fosse uma corrigedoria, não vai ficar nem dentro da prefeitura, vai ficar no local fora, né, uma equipe fora, que vão ser os malvados, né, malvados no bom sentido, que vão instalar realmente o tempo todo, verificando o contrato, verificando lá na obra, poxa, mas peraí, por que, que esse asfalto aqui não tem a espessura específica que no contrato, né? É, olhando por que, que isso aqui está com a qualidade inferior né? o Por que essa nota fiscal está com uma informação equivocada porque... Então analisando tudo, entrevistando pessoas, conversando pessoas Inclusive, gerenciando um canal que será criado Um canal chamado canal de denúncias né? Onde esse canal de denúncias a gente vai divulgar para toda a população né? Qualquer, seja servidor, ou seja um membro da nossa sociedade Qualquer coisa suspeita, ele vai ligar para esse canal de denúncias né? Essa pessoa será, terá sua identidade preservada e a gente vai investigar. Então, serão pessoas participando dessa secretaria concursadas. Né, será feito um concurso específico para corregedor, para auditor, para controlador, onde eles estarão lá de forma, é, como falei, efetiva, né, concursados, né, sem ter qualquer tipo de interferência política ou política do, do prefeito lá na, em mudar qualquer coisa. Né? Então, tudo isso já está encaminhado, está em andamento e começou a gente terá aí grandes novidades nessa proteção contra a corrupção e principalmente com respeito ao dinheiro público, né, que é o que a gente tem. É, uma coisa que às vezes preocupa é que é cada troca de gestão acaba mudando sua metodologia e esses bons projetos acabam deixando para depois e acabam ficando. É. Prefeito, é, Mafra é uma cidade diferenciada, né, uma cidade que está no meio de um, de um entrocamento Ferroviário, as nossas rodovias estaduais, eh, nacionais que passam pela nossa cidade. Mas a gente... Eh, ainda falta aquele que trazer empresa, mobilizar mais a cidade. Você fez uma campanha maciça né, pra, de apoio ao governador que não se religeu, Moisés. Entra um, um governo que fa, na cidade faz oposição à sua gestão. Como que você vê esse, essa questão, essa conjunção política de ter que agora se aproximar de um, de um governador em tese de oposição à, à gestão municipal? Como mexer nesse balado aí que é desafio gigante? Bom, eu, eu vejo assim, ó, eu tenho acompanhado e participado aí do, do que vem acontecendo no governo do estado. A primeira coisa é que essa questão de, opção, é, de, de oposição é local é balela pra mim, sabe? Porque primeira coisa, cara, acabou a eleição pô, o barco, vamos trabalhar junto com a cidade. Daqui dois anos tem eleição de novo, cada um segue seu rumo acabou-se, né? Mas a gente percebe aí que tem algumas pessoas que acabam pensando de forma individualista o que eu quero, né? Mas tudo bem se não vê o caso. É, relacionado ao governo do estado, a gente percebe que o Jorginho até tá me surpreendendo muito, assim, positivamente que primeiro ele tá formando um governo muito técnico, né? percebe que ele não está enchendo lá de, de, de, de cupinchas políticos, de favor político, ele está fazendo um trabalho muito técnico, está né? levando pessoas técnicas, né? como é o caso da secretária de Saúde, que é a Camisa Noto, uma deputada federal, que eu conheço ela muito, me dou muito bem com ela, né? como é o caso do Coronel Armando, de defesa civil também, um, um excepcional profissional, um grande amigo meu também, né? como é o caso de, do Secretário de Fazenda, o Cleverson, eu conheço ele da época, ele foi que ele foi diretor da Celeste, um excelente, espetacular profissional, pessoa muito humana também. Então, toda a equipe do governo é uma equipe técnica, técnica. uma equipe profissional, né? E eu vejo que o Jorginho está acertando um monte nisso aí, né? E pelo que eu vejo que o Jorginho tem apresentado, né? E ele quer realmente um governo de resultado, né? Um governo de próximo dos, dos municípios, dos prefeitos... Então vejo isso como muito positivo. Né? Não vejo problema nenhum, dificuldade nenhuma. E vou relatar uma coisa para você, Douglas. Quando eu assumi a Prefeitura Municipal de Mafra, né? é... o Moisés já estava no governo, eu não tinha acesso nenhum ao governo. Nenhum, nenhum, nenhum mesmo. No primeiro ano até tinha umas pessoas que me barravam lá. Eu não conseguia chegar no governo. Eu consegui ter acesso ao governador. Foi final de 2021 que a gente conseguiu ter um contato através do próprio... Nosso grupo político do Podemos, né? que é um grupo bastante forte no Estado também. Né? Inclusive, elegemos três deputados estaduais, né? que já tem se aproximado e está no próximo do governo também. Né? E eu vejo assim, que toda essa questão se movimenta através também de grupos políticos fortes no Estado, não é o local que vai intervir. Então, nós temos três deputados, que é a Paulinha, né? o Camilo Martins, e o Lucas Neves três excelentes deputados estaduais que estão lá nos representando é que ajudamos a, a elegê né e com certeza estarão aí representando o município de Mafra brigando pelo município de Mafra né e eu tenho certeza aí que essa relação com o governador será muito boa né eu como falei assim campanhas passam né campanhas passam mas passou a campanha como eu falo aqui para frente somos governo né então aqui para frente o Jardim não é governador do PL. Ele é governador de Santa Catarina. Né? E a gente torce e vai fazer de tudo para ajudar para que ele seja o melhor governador de Santa Catarina. Tinha uma opção, né, como comentou, eu estava com o Moisés na campanha, né? não pelo motivo que eu devia qualquer coisa de favor para ele, mas ele ajudou muito o MAPRA, né? Ele trouxe muito recurso para o Mafra. As obras estão saindo, binário da Vila Nova, do Jardim América, pavimentações estão saindo, veio o recurso do Governo do Estado através do governador Moisés. Né? Não tinha como, nesse momento, agora não, não eu tenho que reconhecer o que ele fez por Mafra e vestir a camisa sim, dele por Mafra. Né? Não deu certo, o Jorginho ganhou, estamos agora o Jorginho, vamos trabalhar para ele. Ele é o nosso governador e vamos trabalhar sim. A gente tinha que tem na cidade também. Né? Foi eleito prefeito Emerson, que agora vamos trabalhar juntos, é o prefeito de Mafra, vamos trabalhar juntos para fazer o melhor para o Mafra. Porque às vezes não acontece isso, né? como se o outro prefeito fosse eleito no meu lugar, da mesma forma. Né? Nós elegemos três vereadores do Podemos. Eu ia chegar, independente de quem fosse o prefeito, agora está aqui nossos vereadores e vamos trabalhar junto para a Mafra. Eu acho que é dessa forma que a gente pensa, pensar, Deixar de lado os interesses pessoais, individuais, e sim pensar no coletivo. Esse é o nosso foco. Eu tenho certeza que o governador Jorginho fará um, um espetacular trabalho. Eu tenho acompanhado a equipe de governo que ele tem colocado. Hoje, inclusive, confirmou-se a a mãe do, do, do, do jogador de tênis, o Kirtle, né, uhum. confirmou que vai estar junto na ação social com ele. Então, um outro grande nome que não tem envolvimento político nenhum, que vai querer fazer a coisa acontecer. Né? Então, a gente fica feliz aí vendo esses nomes que estão sendo anunciados. Com certeza, o governador Jardim fará um grande, um grande trabalho e vai contar com certeza com o apoio né, da Prefeitura de Manaus. Mas eu tenho mais duas perguntas para você, a penúltima dela é em relação ao Planorte. Você assume aí a presidência a partir de 2023. O Planorte é uma grande instituição, representa os municípios aqui, nossos vizinhos, nossos co-irmãos. Qual que vai ser esse desafio? Bom, Douglas, eu vejo assim que pra, é, o Planalto Norte como um todo, nós acabamos sofrendo muito nos últimos anos ali, com escândalos ligados à corrupção. Tivemos aí muitos prefeitos caçados, prefeitos presos, né? E aí veio um grande desafio de a gente mudar esse cenário, né? Planalto no Norte já foi sempre uma região esquecida, esquecida de todos os governos, né? É, a gente está aqui na fronteira, aqui no cantinho, né? Vai ficando. Mas uma região que ela tem que mostrar o seu valor, né? Nós temos hoje uma das maiores produções agrícolas do estado de Santa Catarina, né? Temos uma grande produção também de celulose, a maior da região também. É, é, temos é, é, muitas potencialidades que precisam ser reconhecidas né? é, Quando fui eleito presidente da Norte, eu, eu, eu deixei bem claro também para todos os nossos prefeitos né, Que iríamos trabalhar com planejamento né? Então já temos é, marcado para início do ano Vamos criar um plano de desenvolvimento econômico da nossa região Envolvendo todos os nossos, os nossos prefeitos né? Vamos trabalhar para implementar as ações, inclusive quando a gente é, for ter uma conversa e brigar pela região com o governador ou com, com, com o governo federal, nós vamos levar as nossas prioridades. Né? Hoje a gente não tem quais são as nossas prioridades. E aí a gente acaba sendo, ficando, sempre ficando para trás. né? Então a gente vai sim, trabalhar para criar um planejamento de toda a região né? e implementar isso. Tem, uma, esse tem esse muita rivalidade, né? Tem essa rivalidade de mafra com canoinhas, que é histórica, que puxa para cá, outro puxa para lá. E precisa unir isso, ter um projeto. Sim, perfeito. E é, é, é, é, Isso também a gente tocou nesse assunto. Isso a gente tocou. Porque é cada um puxando para um lado, fica aquela briga e ninguém vai para frente. Né? Então nós precisamos levantar quais são as prioridades de Mafra, quais são as de Canoinha, quais são as de Portunhão, de Monte Casselo, de Papanduva e tal, e assim por diante. E com base nessas prioridades, a gente brigar pelas prioridades de cada, cada um dos municípios. Né? Como a gente vê, exemplo, que tem feito já a fascista, né? a fascista através das associações empresariais. Eles criaram essas prioridades, né? Vamos então, colocar que a prioridade lá para Canoinhas é a criação do Hospital Materno Infantil, a prioridade para a MAFRA seria a, a terceira faixa de duplicação da BR-280, né? E cada região elencou as suas prioridades. Isso a gente quer fazer. A gente quer fazer de uma forma que a gente consiga abranger o máximo possível né, dessas prioridades, que essas prioridades são soluções para toda a nossa região, né? É melhor a gente ter uma solução aqui em Canoinhas do que ter indo para Florianópolis, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente precisa pensar de forma coletiva, né? Vamos fazer como a gente pensa com o município de forma coletiva, a gente tem que pensar na região também. A região não vai crescer. Não vai crescer mesmo. Aí o que acontece lá no estado? não, ah, não, mas tá máfia, canoinhas brigando. Aí daí quando eles estão brigando, chega lá, por exemplo, Itajaí, a bocanha. Chega Joinville e bocanha. E a gente fica chupando o dedo de novo, né? Eles têm mais força e acabam levando. Exatamente. Prefeito Emerson Mas, que palavra frase resumiria o seu trabalho em 2022? Eu digo resultado. Resultado. Foi um ano de resultado. E, muito e resultado. 2023, qual seria a frase de planejamento para que, que você quer que resuma o ano que vem? O ano que vem eu coloco boas expectativas. Boas expectativas. Eu vejo que realizamos muitas coisas e a partir do ano que vem temos excelentes expectativas. E eu reporto sempre, Douglas, a gente só consegue alcançar resultados e desde o início da gestão nós criamos um planejamento estratégico. Tem muito prefeito que chega para mim, poxa pergunta, como é que você está conseguindo fazer tudo isso? Um planejamento bem estruturado. Porque quando a gente tem um planejamento, cada secretário, cada diretor sabe o que tem que ser feito. Porque na gestão pública a gente é consumido pela rotina, sabe? É cobrança disso, é cobrança daquilo, são problemas que surgem, é o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é a Câmara de Vereadores, é o Tribunal de Contas da União, é, é o Ministério Público Federal, é o problema com os índios, é o problema com isso, com aquilo, aquilo ali que consome muito. É o problema de chuva, né, que chega, é, é chuva de pedra, esse ano nós tivemos três chuvas de pedra, infelizmente, né, então tudo isso te consome muito. Se você não tem um planejamento onde independente do que acontecer, você vai estar seguindo em frente. Você não manda, né? E eu vejo que esse é o grande segredo da minha gestão: o planejamento. A gente tem esse planejamento, planejamento estruturado. Hoje temos um sistema de BI. Né? Eu tenho né, um, um tablet que acompanha todos os indicadores o que está acontecendo na saúde, na educação, na infraestrutura, fora de pacamento. Então eu consigo, com simples tablet, controlar tudo o que está acontecendo. Né? E isso que a gente quer avançar cada vez mais. Né? Porque quando a gente tem esse planejamento, tem esses controles, por mais problemas rotineiros que serão. Ela vai seguir. Que né? é o que tem acontecido na saúde, por exemplo. Hoje a nossa UPA tem cinco médicos, cinco médicos, né? um pediatra. Criamos nossa clínica especialista em autistas, né? é muita coisa boa acontecendo. Claro, sempre tem algo a se fazer, né? a gente nunca vai conseguir resolver 100% dos problemas, né? mas estamos trabalhando estamos dando solução. Né? E isso a gente já consegue porque temos um planejamento, temos pessoas capacitadas, preparadas, trabalhando. Temos uma população que hoje está engajada, né, junto também, trazendo ideias, trazendo sugestões, é, trazendo, às vezes, cobranças. Né? Hoje, nossa ouvidoria recebe diariamente centenas de pessoas né, que estão trazendo problemas e nós estamos buscando a solução desses problemas da melhor forma possível. Prefeito Hermes é, Tomás, quero agradecer a seu, disponibilizar o seu tempo. O final de ano correria, mas veio aqui para a gente conversar esse bate-papo. Eu deixo de mão e os convites abertos para 2023, a gente sentar e alinhar. Tem muitas coisas que eu queria conversar contigo, por exemplo, sobre o trânsito, sobre saneamento básico, sobre ah, algumas outras situações que a gente vai conversar, mas vou deixar para o ano que vem para perfeito. conversar em janeiro ali, a partir de janeiro. Fica deixar o microfone aqui, a câmera aberta, para você se despedir da galera aí. Então, perfeito. Gostaria também compartilhado, compartilhar, conquista até que vai ser concretizada na sexta-feira. Sabemos que. Existem muitas pessoas que passam dificuldade hoje, inclusive até falta de alimentos e tudo mais, né? E através da nossa Secretaria de Ação Social, é, fiz, realizamos uma licitação e compramos 1.800 cestas de Natal que serão distribuídas para as pessoas que estão cadastradas no Sistema Único da Assistência Social, no SUAS, né? Então essas famílias estarão recebendo na sexta-feira, até convido, você vai te falar, vai ter muitas pessoas né, lá, Feliz recebendo, né? E pra gente é um momento de muita alegria poder estar proporcionando é, esse momento de, de, de alegria aí também para essas famílias que estarão recebendo essa cesta de Natal, né? É, aproveito para desejar a toda a família Rio frente, né? Porque a gente vive aqui, são uma cidade só, né? É, um feliz e um abençoado Natal a cada um de vocês e se me permite deixar uma reflexão Aparecer né, Natal, é, eu tenho, participei de muitas formaturas agora no final do ano, eu sempre falava para os alunos o seguinte, já é um dizer bíblico, né Douglas? Você semeia o que você quiser. Semeia o que você quiser, né? Se não semear nada também, não precisa semear nada, não vai colher nada também. Mas o que você semear, você vai colher. Você vai colher. Então, minha gente, vamos semear coisa boa, vamos semear amor, vamos semear a união. Vamos semear o bem para toda a nossa população. Com certeza o que a gente semear, a gente vai colher. E aí vem uma outra reflexão de é, é, um outro dizer de um homem que viveu há dois mil anos atrás aqui, que ele falava, amar o outro como a si mesmo. E amar o outro como a si mesmo não é precisar abraçar, beijar, amor, amor de, de, de relacionamento. Amor é querer o bem, é querer o bem como você quer o bem para você. Não faça isso. Semeia coisa boa, queira o bem do próximo, com certeza que se todos nós estivermos fazendo isso, as nossas cidades Rio Mafra, só tem a ganhar. Então, mais uma vez, um feliz e um abençoado Natal a cada um de vocês e um 2023 com muita coisa boa, com muito sucesso para todos nós. Meu, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. 2023 que seja um ano, como disse o prefeito, de muita bênção, muita paz para todos nós. Te espero em 2023 para continuar o bate-papo. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.